Armando, pode abrir o restaurante. Pela primeira vez, as portas do Hell's Kitchen são abertas para o almoço. Olha quem chegou! E aí? eles foram arrancados da cama para servirem ninguém menos que os participantes das duas temporadas passadas do programa. Entre eles, Arthur, o campeão da primeira. Felipe, o vencedor da segunda temporada. Podem abrir. É muito legal, assim, poder cozinhar para essas pessoas que você acompanhou e, e criou um carinho por elas durante o programa, né? Foi muito bom. Quando é pessoa qualquer que não conhece da comida, a pessoa vai comer e vai achar delicioso. Agora, quando a pessoa conhece da comida, a chance de. é muito grande, assim, ó. Tava dando Sempre acompanhei eles, né? Cara, é uma alegria imensa, né? Galera, mesa dois. Dois Vai. ceviches, uma brusqueta e um rolinho. Segue. Uh, um filé... Um filé mal passado, um ao ponto e um mal passado. Pera aí, um ao ponto, um mal passando. São dois mal passados e dois ao ponto. Não, não. Ó, oh. um bem passado, um ao ponto. E um bem passado, e um ao ponto, desculpa. Pera aí, um, dois, dois ao ponto. ponto e um bem passado. Não, de novo, de novo, galera, ó. É um bem passado, um ao ponto e um bem passado. E um bem passado. Tá okay. Olha, eu não acho que, que o Zé se sente mal, né, pelo chefe ter me indicado como líder. Eu acho que ele esperava que era ele que fosse seu líder, né, não eu. Um bem passado, um, bem um, ao, passado, ponto, um ao ponto e um, um mal um passado. passado. É a entrada da primeira mesmo Certo? Vai lá, ó. Um bem passado, um ao ponto e um mal passado, certo? E a entrada, por favor. Eu acredito que ele vai ter uma certa dificuldade até pelo próprio perfil do Diego. Mesa 1, um, três pessoas. Um ceviche, uma brusqueta, um rolinho, um espaguete, um neck and cheese, um risoto. Dois filés, sendo um ao ponto, um bem passado, um atum. E três sobremesas. Ok, chefe. A responsabilidade de cozinhar para os participantes é gigantesca, porque eles melhor do que ninguém sabe como é estar ali dentro. Tempera essas brusquetas, hein, Mari? Ok. Eu retemprei. Como líder, ela está muito esforçada. Tentando falar um pouco mais alto, tentando raciocinar mais rápido. Beleza, Japa? Eu não ouvi, chefe. Desculpa. Vamos liberar primeiro as entradas. Assim que a gente terminar as entradas, vai pra massa, ok? Se o líder da cozinha não estiver segura, nada acontece. Ela acaba passando isso pras pessoas. Um ceviche, duas brusquetas, um rolinhos. Segue. É, quantos bolinhos? Fala mais alto, fala pra fora. Não é fácil você estar tá lá na frente comandando. Tem que, a equipe tem que ter muita sintonia pro negócio dar certo. Vamos, meninas, vamos, vamos, vamos. Tá quase, tá quase? Já começa o risoto. Tá. O risoto é o que demora mais. Tá. Ceviche, duas brusquetas. Eu quero surpreender, eu quero mostrar meu serviço pra eles também. Tudo ok? Nossa, sem sal. Sem sal? Sem, sem, tempero, sal, nenhum, sem tempero nenhum. nenhum. seu também tá? Sem sal, sem azeite. Então, peraí. Com licença, meninas. Deixa eu voltar. Desculpa, viu? Já volto pra vocês. Chefe, duas brusquetas sem sal, sem tempero. Tá falando que tá muito sem sal, muito sem tempero. Isso não me importa. Não importa o que voltou da mesa que tá uma merda. Pare, duas brusquetas. Sem gosto, sem graça, Mari. sem nada. Se essa tá boa, parabéns. Brusqueta é tranquilo, cevide eu já fiz. Não tem muito segredo. Ana, da mesa que voltou. Ok, ok. Casa próxima, casa próxima. Sei que poderia ter saído melhor, me atrapalhei um pouco. Dani, deixa eu colocar aqui pra você. Né? dá japonesa, mandamos as entradas super-rápidas. <risos> e aí? ok? Yes. Caramba, isso tá f***. Cozinhar mancando é complicado, porque a minha limitação de, de andar e me locomover na cozinha diminui muito. Velho, eu vou morrer com essa perna. tá? Sem sal? Só limão. Sem limão. Tá. É, faltou um Duro limão. Bota um salzinho aqui no tomate. Falta é. sal, falta tempero, falta uma pimentinha do reino, falta Tá, então peraí, deixa eu trocar pra vocês. Brusqueta voltando completamente sem sal e o ceviche parece uma limonada suíça. Não tem sal e só tem limão, mais nada. Quero dois voando. Porque eu acordei naquela hora, no serviço. Eu vi, cara, Renan, você tá dormindo ainda? Acorda, cara. Acorda, levanta. Já tá na hora de acordar, já, já. Passa. Eu preciso colocar no forno ainda. aí, okay. maquiagem. Yeah, quanto tempo aqui? Ah, oh, chefe, eu, eu, eu preciso montar ainda. Já tenho dez minutos aqui. É difícil. Eu tinha três massas para fazer. Foi, foi difícil para mim, mas. Ô, Renan. Quantos macetes total? Dois, por enquanto. Não, total. Total? Que daí você finaliza. Mas uma no coisa. Forno. Quem tá nessa praça? Você acabou já teu serviço de entrada? Nós já soltei todos os pratos, chefe. Quando terminar as entradas, eu vou pras massas. E assim o chefe deve concordar. Vai lá pra trás. Fora da cozinha. Se não consegue ficar sem ajudar, fica longe. E na cozinha, as pessoas se ajudam. A partir do momento que você não ajuda, é óbvio que o serviço não rola. E aí, Carrie? Quanto tempo, Carrie? <risos> não sei. Me explica uma coisa. Você tá em que praça? Não, chefe, foi eu que cortei aí agora. Ah, você tá falando? Eu que cortei aí agora. E você tá fazendo o quê? Vai lá pra trás também. Não. Vai lá para trás! Eu e essa minha mania de querer ajudar todo mundo. Eu acabo me ferrando porque eu tentei ajudar duas pessoas. E aí, Carrie? Quanto tempo? Cinco minutos, acho, chefe. Oh, Carrie, eram seis minutos a seis eu minutos sei, atrás. Chefe, desculpa. Tinha problema com mac and cheese al dente. Carrie, tá liberado dois espaguetes... Eu sei, dois eu tô dois tentando, cheese, ok? Eu e três minutos, só para você situar, ok? Sim. Eu tenho dois, dois, dois, né? Dois, dois, três. Três risotos, ok? Três, ok. Três risotos. Tá bom. Bruno. Oi. Como é que tu tá? Tô bem, tô bem. Quantos espaguete? Um espaguete só. Um espaguete? Um espaguete, três, e três mac and e dois risotos. Beleza. Fui o primeiro a me prontificar a ajudar o Bruno, que ele tá com a perna machucada e sozinho numa praça. Ô, Rodrigo. Eu tô ajudando o Bruno, chefe. Não é pra ajudar, Vai okay. lá pra trás também, você. Ok. Tchau. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A partir de agora, mexeu em outra praça, sai do programa, não sai mais da praça. Entenderam? Quando o Rodrigo sai da cozinha, a gente sempre pensa que pode dar alguma c****. Tem uma a menos. Diego? Eu preciso de um espaguete, três mac and cheese e dois outros. Vai fala assim, ó. Já? Cinco, meio passado ler todas as mesas de uma vez. Deixou. Tipo assim, não tendo todas de uma vez, mas fala assim, ó, Zé, eu preciso de seis mal passados, cinco bem, ao ponto Beleza, e... vai lá. Valeu. Ao ponto são cinco, Zé. Ao ponto são cinco. É. Zé. Sim. Você não confia? Você não confia no que o Diego tá fazendo? Não, é porque ele se na primeira aí por isso que eu então. sou a mesa três. Ter certeza pra não mandar nada errado. Vai lá lugar dele. Esse aqui já foi, Diego, vem pra cá. Só pra você saber. Vem bem, passar. ponto, mal. Aí ah, eu tô em casa, né? Eu já tenho bastante experiência em fazer isso e eu grito mesmo. Eu tava na posição ali se o prato vier errado, eu vou falar pra voltar. Bruno, eu preciso de um espaguete agora. Tá saindo. Dez segundos. Um, dois, Zé, essa é a mesa três. cinco, né? Confere pra mim. Essa é a mesa cinco, seis pessoas. Sete, Bom. oito, nove, dez, acabou. Cadê, Bruno? Tá aqui, Zé. Foi. Tá liberado, tá? Zé, fechou. Mesa cinco, foi. Eu gostei do trabalho do Zé. Acho que ele conseguiu jogar todo mundo pra cima e com uma, com uma rapidez maior do que o do Diego. Aí, galera, massa tudo ok, risoto ok, hein? Valeu, Sim. Bruno Tamo junto. Chefe. Oi. A massa passou do ponto. Uhum. Vem aqui. Okay. Prova essa massa. Se ele fica mais al dente, mas ele foi. Ele foi? É, tá ele ali foi. a massa? Não, o okay. que acontece assim. Já para colocar água debaixo, hum. eu vi. Foi o hum. dente em cima. Em cima é bom. Não, bom? Não, não, não é. Quiser é misturar. Isso já está completamente não. cozido. Experimentar assim. Em cima foi o que, É o dente. Debaixo já coloquei água. Eu falei, não. ele cozinha mais. Desculpa, chefe. Sabe o que dá para fazer com isso aqui? Nada. Nada. Pois é. Sim. Só o que você vai fazer agora? Hum. Vai ali pro passe. Ana, eu quero que você assuma essa praça. A Carrie deu uma adiantada boa aqui nas massas, mac and cheese voltou, tava muito cozido, então tô tendo que fazer tudo de novo. Aqui em cima tá al dente, tá? Esse macarrão não tá serve bom, pra né? mais nada. Cadê Esquece? o resto? Pega macarrão, cozinha do zero, pede desculpa, faz o seguinte. Vai ali, pede desculpa pros clientes que estão esperando tá. massa. Enquanto isso ela cozinha mais massa e a gente começa tá. tudo de novo. Tá aqui. bom. Eu não falo bem português, mas eu quero falar só desculpa, hein? tá? Desculpa gente, estou muito atrasado na massa. Vai demorar, eu acho 15 minutos, tá? Pra massa. Eu não tinha problema pedindo desculpas, porque é melhor você avisa pessoas do que deixando pessoas esperando. Eu acho é respeito. Vamos lá, gente, o que é que tá faltando? É. Nada, tá fazendo só mac and cheese. Claro. Eu não é saio que... para lá. Bertolazzi passa do meu lado, só me olha com aquele os olhos de Xenon dele, assim você fica na tua. Mariana, Sou eu Fica che... na tua lá. Tá bom. É. Tá bom, não fala mais nada. Meninas, vocês estão muito atrasadas. É foda, cara. Todo mundo tá estressado, tá pilhado. Colocou o mole aqui de, do, do, do abóbora. Não, essa é pra ma... Spaghetti. Essa não, é espaguete. Não, esse vai no risoto. Não, essa é pra espaguete. Já tem duas vezes que eu chamei ela pra ela me esclarecer uma coisa. Deixa mais cremosa, essa é muito seca. O, o risoto? Sim, parece muito seca. Coloco mais coisas nessa panela aqui. Comenta mais uma. Hugo, Arthur. Eu sei que vocês vieram aqui hoje como convidados para comer. Mas vocês já comeram a entrada, comeram a massa. Se vocês não me ajudarem aqui, eu não vou conseguir servir mais nenhuma mesa. Será que Arthur e Hugo vão conseguir salvar a equipe vermelha? Que sacanagem. A gente vem visitar e tem que fazer. Desculpa, cozinhar. gente.